mais opções de edição no Google Docs para Android. Se tocarmos no botão Mais, vamos ter acesso a mais opções de edição e mais conteúdo que podemos incorporar no nosso documento. Podemos, por exemplo, inserir uma ligação. Se não tivermos selecionado nenhum texto, teremos que escrever e depois Vamos a um navegador, procurar a ligação que queremos inserir no documento. Carrego no certo e insere a ligação onde o cursor estiver ativo. Se quiser inserir uma imagem, toco no Mais e toco na opção Imagem. Posso ir buscar uma imagem A minha galeria de fotografias no meu dispositivo Posso ir buscar uma imagem à internet Pesquisando uma imagem No mini navegador que o Google Docs tem Para inserir basta tocar nela E tocar em inserir Ou Numa opção que tem muita piada Posso tocar em imagem e usar a câmera do meu dispositivo para tirar uma fotografia que depois se incorpora imediatamente no meu documento. Se quiser inserir uma tabela, toco no Mais e na opção Tabela. Nestes contadores, posso aumentar ou diminuir o número de linhas e colunas da tabela que pretende inserir. Também posso inserir uma linha horizontal para fazer alguma distinção usando um filete entre vários blocos de texto e imagem. Se pretender usar quebras de página, toco no mais e escolho a opção quebra de página. Se quiser colocar o número de páginas, toco no mais Deixo até a opção número de, da página e em seguida o Google Docs muda-me o modo de visualização para a esquema de impressão e posso escolher qual a localização do número da página. Toque em certo para aplicar. Neste momento eu estou a ver o texto muito pequenino porque está em modo de visualização de impressão. Para si desse modo toco nos três pontinhos e desligo o esquema de impressão e volto a ver o documento em formato editável estes três pontinhos tem uma série de opções que mais à frente noutro no vídeo iremos a explorar